Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um chá com alvinho, chá dos finalistas, reta final chegando. Agora é para valer, agora o jogo está nos seus últimos respiros aí. Nosso convidado desse chazinho de finalistas, que você está começando por aqui, não sei, né, porque, enfim, já fazendo aí um uma, uma adendo, era para os dois serem postados às 9 horas, mas o Pedro pior estava muito ocupado, só conseguiu me atender agora, então eu vou postar com o dele daqui a pouquinho. Bom. Senhor Pedro Pioti tem 21 aninhos, mora em Ribeirão Preto, foi originalmente da temporada 9, França, onde ele foi o terceiro eliminado e escreveu sua história aqui de forma muito bonita, está aqui disputando uma vaguinha no Hall de Winners do Survivor. Seja muito bem-vindo, Pedrinho. Obrigado. Ai, estou muito ansioso. Queria muito essa entrevista com o meu amiguinho Álvaro. Também tá queria, mas eu sempre falo. Eu quero entrevista com todo mundo, mas eu consigo esperar até a final. Bom, vamos lá, gente. Antes da gente explicar para vocês como vai ser a nossa entrevista aqui, que ela é um pouco diferente das entrevistas com os eliminados, já deixa aquele like esperto no vídeo, se inscreva no canal do BD, ative o sininho para receber as notificações. Os 10 anos continua. daqui a pouco tem novidades aí. Também. Bom, você que já é ratinho de chacoalvinho, que já assistiu das outras temporadas... Sabe muito bem que o chá com finalistas é o chá que eu interfiro menos, é o chá mais roteirizado, porque eu não quero querer beneficiar um ou outro finalista. Então, o melhor estilo de Ucrânia, ela faz o chazinho dela. Então, os meninos aí me falaram aí o que, que eles querem falar e eles vão conduzir a experiência. Então, vai ser mais ou menos assim. Pedrinho vai começar é, comparando as experiências, e depois ele vai falar de cinco momentos aí do jogo dele, que ele elegeu para poder... É, que ele acha que são muito importantes na trajetória dele. Então, amor, já falando aí dessa parte inicial, é, é, pode comparar a sua experiência no VD França com a sua experiência aqui em Ucrânia, é, dando foco principalmente ao que você aprendeu com os erros lá em França, que causaram a sua eliminação e como que você tentou corrigir esses erros aqui em Ucrânia e teve sucesso, jogou na final sem ser eliminado. Quando eu joguei França, que foi sete anos atrás, eu tinha 13 anos de idade. E quando eu entrei é, em França, eu tinha acabado de jogar o Survivor, Survivor T.W. All Stars. E aí o VD me convidou, ele já estava querendo me chamar antes do, do All Star dos Estados Unidos, aí eu fui para França. Aí eu fui sem pretensão nenhuma, eu fui querer, me arris... fui arriscar, eu queria jogar, só que assim, como eu já tinha uma bagagem de jogo antigo, eu já entrei querendo jogar, eu ganhei melhor vídeo, então, tipo assim, eu entrei com o alvo do caralho, eu já queria... Eu subestimei quem era, o... eu subestimei os novatos, então, tipo, acabei saindo por erros meus, por imaturidades, e, e antigamente eu jogava muito caoticamente. Toda rodada eu, era, eu pensava por, por rodada, eu era muito kamikaze, e eu vi que não mudou. <risos> Esse jogo foi a mesma coisa. Tipo, mudou um pouquinho, que eu acho que eu acabei ficando um pouco mais madura, eu amadureci mais em certos aspectos, mas ainda eu acho que eu sou um pouco imatura em, em outras coisas. Essa temporada ela foi muito intensa, então ela me despertou muitas coisas ruins, acho que acredito que deve ter despertado em outras pessoas também, então tipo, é, se eu tava, eu tava triste, eu tava muito triste, se eu tava brava, eu tava muito bravo e às vezes eu acabava descontando em, em certas pessoas, eu acho que quem eu mais descontei foi a Débora, porque a gente conversava muito, eu, a gente conversava muito por áudio, então às vezes eu acabava descontando nela, mas ela já entendeu como eu sou é... Mas a minha trajetória aqui de Ucrânia tem um pouco... É, parecido com um pouco de... Não como eu jogava antigamente, porque eu não, eu, não podia, eu, não, eu não mostrei tanto assim como eu joguei em França, porque eu fui terceiro eliminado. Mas eu ainda tenho uns respingos de como eu jogava antigamente. Eu sou muito... Penso... É, cada rodada é de um jeito e, e é, eu penso assim. Muito bem. Bom... É, agora nós vamos para a segunda parte do chá, que são os cinco momentos que o Pedrinho elegeu para falar aí como importantes para a trajetória dele. E aí, em primeiro momento, a primeira coisa que o Pedrinho escolheu foi o F2 com o Wesley. Aí você pode falar sobre essa questão. O Todo mundo vai achar que meu F2 é o Leandro. O Leandro é meu amigo pessoal na, na vida real. né? Ele é um dos meus melhores amigos. E inicialmente, quando o jogo começou, o meu F2 era o Luciano. O Luciano é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Eu sempre quis jogar com ele. Quando eu vi que ele estava na mesma temporada, eu vi essa oportunidade. E calhou da gente estar na mesma tribo. Então, era a oportunidade perfeita. Ele sabia também que eu tinha essa vontade de, de jogar com ele. Então, a gente já estava se comunicando. Já estava já fazendo social e estratégia pesada no, logo no início do jogo. O Wesley eu já, eu tava conversando com ele desde o começo do jogo, a gente a gente flertava eu, assim, eu entrei nesse jogo pensando que eu ia usar a estratégia de flirt de, de dar em cima das pessoas só que, depois que eu vi quem, quem era do cast, eu vi que tipo eu conhecia todo mundo, então eu meio que desanimei e aí ficou só o Wesley, então aí eu fiquei nesse papel. Só que aí a gente, tipo assim, se aproximou muito mais. Tipo assim, não foi só esse, essa coisa de interesse de flirt. A gente acabou, tipo, se aproximando real. Uma coisa, tipo, de amizade, de, de, de, de, de vida pessoal. Tá, aí o que aconteceu? O Luciano quitou. E eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal mesmo. Porque eu tava super é, é, pensando a minha trajetória, estratégias com o Luciano. E ele quitando... Eu meio que fiquei sozinho e, e pensei que agora eu, vou, agora eu vou, vou ter que... Tudo que a gente fez, vou ter que encaminhar sozinho. Aí eu me vi é, um ombro amigo no Wesley. Então, aí a gente se aproximou muito. E ele foi, eu acho, que uma das melhores coisas para mim no jogo. Não em questão de, tipo, por eu conhecer ele, por ele ser uma pessoa legal. Por questão de jogo mesmo. Se não fosse por ele no jogo, eu, estaria, eu acho que eu seria eliminado. Porque ele... Teve um momento no jogo que foi logo na swap. Que as, tipo assim, desde o começo do jogo, o pessoal falava de Aliança de São Paulo, falava de pré-aliança, falava de... inventava um montão de coisa do pessoal, que era Rafa eu, Leandro, Ramão, é, Luciano, Pamplona, porque queriam a gente sendo eliminados. Então, desde o começo do jogo, o pessoal ou distorcia as coisas que a gente falava, ou... Ou é, inventava coisa nossa, falava mal da gente, queimava a gente um contra o outro, porque queimaram eu com o Ramon, me queimaram eu com o Rafa. É... Então, teve um momento do jogo que o pessoal simplesmente bloqueou a minha jogabilidade. Então, eu não tinha muito que fazer, não tinha muito fazer, e eu me vi, a minha única salvação no Wesley. Então, o Wesley me passava as informações, ele me, ele me fazia eu me sentir seguro, porque ele me falava que tal pessoa pensava sobre mim que tal pessoa está achando sobre mim o que, que essa pessoa tinha intenções é, referente a mim então eu peguei essa oportunidade e comecei a traçar o meu jogo referente a isso é, o, é, pegar essa o que o Wesley estava me dando e utilizar no meu jogo então se não fosse ele essa temporada eu não sei o que o que seria de mim muito bem Segundo momento, gente, não estranhem, tá? Se você está começando por aqui, você já viu do Leandro, você já viu que é assim mesmo, e se você já tá viu das outras temporadas também, eu não fico fazendo comentários, tá? Vou só seguindo aqui, só guiando a entrevista. O segundo momento que o Pedrinho escolheu foi a divisão de tribos. É... A divisão de tribo aconteceu porque o, o Cris subiu, ele ficou em primeiro lugar nessa rodada, era só uma pessoa que subia no exílio, e como ele estava numa tribo que eu acho que ele não se sentia seguro, eu acho que outras pessoas estavam fazendo pressão em cima dele para ele escolher uma uma swap, ele acabou escolhendo, só que nessa opção eram as duas pessoas, então era o primeiro e o segundo lugar. E eu acabei, sendo, eu acabei ficando em segundo lugar por conta de uma estratégia que a minha tribo Zória e a Vélez tinham feito, e nessa somatória, né, nessa estratégia, ele tinha me colocado acima e eu tinha pedido para os meus outros aliados, que não era da Zora e da Vélez, me colocar acima. Então, eu acabei ficando em segundo lugar. Então, o Cris e eu, a gente separou o jogo. O que, que eu pensei inicialmente? De dividir é, o jogo da, das pessoas que não estavam aliados comigo e eu tentar formar uma maioria. Então, eu chamei inicialmente as pessoas que eu mais confiava no jogo, que era eu... Wesley, a Débora e, e o Rafa, então esses quatro para mim já estavam suficiente. só que o que aconteceu? O Cris começou a chamar pessoas, é, só começou a chamar o pessoal da Vélez, então eu já saquei que ele estava chamando para ser, formar uma maioria, então o que eu pensei? Eu não posso deixar pessoas que eu confio, que, eu, que são meus aliados, ser minoria lá, ser bottom line, quem seriam essas pessoas? É, o Leandro, o Yuri, hum, quem mais? Kleber, Marcelo, povo. e Cispo. E daí que eu fiz, eu chamei todos os meus aliados da minha tribo. <risos> o que, que eu pensei? Bom, eu, é um risco, a gente pode ganhar todas as provas e chegar a maioria na, na, na fusão. Ou a gente pode perder todas as provas e chegar em minoria, e eu tinha a garantia que se a gente perdesse pelo menos uns cinco desafios, eu seria um dos sobreviventes. Porque eu acho que eu, eu formei uma tribo que eu me sentia muito confortável. E foi assim, foi, foi essa divisão que eu achei muito importante para o meu jogo. Só que assim, foi linkando com o que eu tinha comentado do Wesley. O pessoal bloqueou a minha jogabilidade... Quando foi bem forte, foi na parte da sua, logo, logo após que eu montei as tribos. Eu acho que teve um surto lá do Tiago Montoso com o Ramão, não sei. E aí o pessoal travou muito. E por mais que eu estivesse numa tribo que eu estava muito seguro, eu sabia que muita gente falava de um pelas costas. Isso me deixava muito mal, eu me deixava eu não tinha muito para onde correr. E foi isso. Muito bem. O terceiro momento escolhido pelo Pedrinho foi a escolha do f2. Sim. É... A escolha do f2 foi outra jogada muito arriscada no jogo porque como que eu ia ter garantia de que eu chegasse no f2? Porque eu escolhi o f2 tipo na rodada do f9, do f8 sem ainda ter voltado repescado. Então tipo assim do f8 para o f2 ainda com ainda o repescado tinha que voltar, é muito longe, não tinha garantia nenhuma. Só que eu escolhi, já pensando em rodada por rodada, para que eu conseguisse chegar na final e com a pessoa que eu queria. Poderia dar errado? Poderia. Mas eu joguei essa temporada me arriscando muito. Então, tipo, me arrisquei escolhendo todos os meus aliados na minha tribo, me arrisquei fazendo jogadas no F8, F7, me arrisquei escolhendo F2 e contei com a sorte e com a estratégia e meu social para que isso funcionasse. Eu, eu eu eu sabia que se se eu chegasse no F3, a chance de mim vencer era muito poucas. Eu, todas as pessoas que chegaram do F8 têm jogos muito bons, são jogos únicos, são jogos diferentes, e, e, as, e essas oito pessoas tinham um jogo para contar na final e vencer. Então, eu não queria me arriscar chegando com em três pessoas e acaba perdendo, podendo perder até com zero votos então eu preferi me arriscar chegando com duas pessoas e podendo é, traçar uma trajetória comigo e com essa pessoa para chegar na final nós dois que eu acho que é a melhor chance que é o que a gente está vendo agora na final é, vamos ver o que, que vai rolar <risos> muito bem uh, quase a segunda é, escolha do, do Pedro foi a eliminação do Cleber. Sim. Eu escolhi esse, essa, esse negocinho porque eu acho que é o foi a minha melhor jogada. Quando a gente chegou na merge, a gente chegou em minoria. E, gente, e fliparam para o nosso lado não foi por conta minha, por conta de Marcela, por conta de Leandro. Foi porque existia uma aliança dos, dos Rangers. E eles fliparam para ficar para eles serem eles e usarem eu, Leandro, como escudo tirar depois. Só que o que acontece? Eles estavam enganados porque o Kleber tinha o Leandro e Marcela como prioridade e o Wesley tinha eu como prioridade. Tanto Wesley e Kleber eram integrantes da, dessa aliança dos Rangers. É... Depois que eles eliminaram o Chris, eles o, o Kleber fez a jogada de ter tirado o, o Moscatelli. Com essa jogada, ele se colocou no meio do tabuleiro, ele se colocou no meio de todas as pessoas, então todo mundo, querendo ou não, dependia dele. Então, tipo assim, era muito difícil arranjar números para poder tirar o Kleber, porque ele se colocou numa posição muito forte, muito potente no jogo, que era impossível de tirar ele. É... E eu queria essa posição no jogo, mas eu sabia que, tipo... Tudo seu momento tem tem uma hora, tem seu momento certo, Tem você precisa dos números, você precisa da oportunidade. E eu vi essa oportunidade quando eu via que o tipo, Kleber me considerava muito, me contava todos os planos, junto com o Leandro e o Marcelo, e ele mirou no, no Wesley. E o Wesley é meu F2, era uma pessoa que eu tinha como número a favor, é, numericamente a favor para o meu jogo, e se, eu, e se eu deixasse ele ser eliminado, é, eu ia ficar a mercê de Kleber, Marcelo e Leandro. Então, tipo, eu ia ser arrastado. E eu não queria isso pro meu jogo. Porque eu fiquei a suar praticamente a, o começo da merge a mercê de, só de informações. Eu sabia todas as informações do jogo, mas eu não, não, eu não tinha o que fazer, entendeu? Porque eu não tinha poder no jogo. Então, quando eu cheguei no F8, eu vi que era F7, porque ainda ia voltar o repestado. Eu vi uma oportunidade. Eu fiz, eu trabalhei muito para que a Débora fosse a última integrante da equipe rival, porque eu sabia que dentre todas aquelas outras pessoas, a Débora é a única que eu conseguiria trabalhar. Eu não, o Jairo não ia trabalhar comigo, o Eduardo ou não ia trabalhar comigo. É, o, o o Gritem trabalharia comigo, mas ele saiu muito cedo, ele foi tipo F11, então e a Débora trabalharia comigo. Então, quando a gente fez uma ligação, eu, Leandro, a Marcela e o Kleber, e o Kleber e a Marcela insistiram muito em, em mirar no Wesley, eu falei assim, eu mandei mensagem pro Leandro, falei assim, opa, vamos parar de defender o Wesley, porque o Kleber e a Marcela estão insistindo muito de ir no Wesley. Aí eu falei, Leandro, eu falei assim pro Leandro, Leandro, eu não vou deixar o Wesley sair, você sabe, é meu, você sabe que ele é um dos meus principais aliados, e eu não vou deixar ele sair, nem que eu Falo, nem eu falo assim, uso o ídolo e pronto. Então, o estava muito ciente disso, o Leandro sempre soube dessas informações, mas quem correu atrás para que todo o plano desse certo fui eu. Eu eu liguei para o Wesley, eu liguei para o Wesley, contei para ele o que estava acontecendo, eu mandei mensagem e pensei, bom, eu e você, a gente não é número suficiente para tirar o Kleber. Quem sobrou? A Débora. A Débora foi uma outra, outra chave essencial porque eu queria deixar ela, ela no jogo, porque eu saberia que se ela fosse jogar, seria comigo. Então eu liguei para a Débora, fiquei tipo umas duas horas e meia no telefone com ela e contei para ela o que estava acontecendo, que eles queriam tirar o Wesley, que o Wesley tinha um e a gente podia utilizar para tirar o Kleber. Ela topou. E aí, só que assim, a gente seria três e a gente estava contando com o um repescado. Eu acho que qualquer pessoa que voltasse no jogo, naquela altura do campeonato, eles tirariam o um Kleber assim, super fácil. O que aconteceu? O Yuri voltou. Todo mundo sabe que o Yuri queria tirar o Kleber, que ele declarou que ele ia votar no Kleber até o fim. Isso foi um pouco de, de problema. porque é, A gente sabia que o Ali tem ídolo. E o Ali ele tá, estava ele com o Kleber, ele tava estava com a Marcela, ele tinha... Um F3, um, um, um, alguma coisa lá. Então, se caso acontecesse, é, eles sabendo que o, Cle... o, o Yuri e a Débora iriam votar no Kleber, e na rodada o Wesley usando o ídolo, era muito perigoso do Ali usar o ídolo no Kleber. Aí o jogo ia tudo para por água abaixo. Então, o que, que a gente fez? A gente, eu e o Wesley, a gente sugeriu de que a gente dividisse, dividíssemos os votos entre o Ali e Kleber. 2-2, 3 no Wesley, e o Ali ia votar sozinho na Débora, porque ele queria fingir que não sabia desse plano que ele estava por fora. Então, ele ia votar na Débora. Foi muito essencial tudo isso, porque eu sabia onde os votos estavam sendo direcionados. Não daria certo se eu não ficasse sabendo para onde os votos iriam. O Leandro sempre soube de tudo que estava acontecendo, mas o Leandro não votou com a gente. O Leandro não foi conversar com a Débora, o Leandro não conversou com o Yuri. O Leandro não conversou, conversou assim, pouco com o Wesley, porque ele sabia que eu não queria tirar o Wesley, então eu acho que essa rodada eu tenho muito mérito, claro que eu, eu tive a ajuda da, da Débora, eu tive a ajuda do Yuri, o Wesley, o Wesley com o ídolo dele foi muito bom, é, e o Leandro sabia, mas só sabia só, então, e era isso, eu acho que essa foi uma das minhas melhores jogadas, e o que aconteceu? Eu, eu comparo muito com a jogada, a jogada que o Kleber fez contra o Mosca. Porque O que, que aconteceu? O Kleber, ele se colocou no meio do tabuleiro. Eu me vi na, na mesma visão. Eu eliminando o Kleber, eu me coloquei no meio do jogo. O Leandro votou junto com a Marcela e com o Ali, então ele ficou, tipo, nessa de infiltrado. Então, ele ainda pegava as informações de Marcela e o Ali. Eu tinha a Débora e o Yuri comigo, o Wesley totalmente comigo, Leandro comigo e o Leandro fazer essa ponte com a Marcela e com o Ali. Mas, ainda assim, a Marcela contava comigo. A única pessoa nesse jogo todo que, que eu não tinha controle, que eu não tinha... É, é, que, que eu não tinha conversa, que eu não tinha o que fazer, era com o Ali. E foi, tipo, muito bom, porque nessa rodada eu ainda ganhei imunidade. E como eu tinha o controle de todos os números de todos os lados, eu consegui fazer com que eu subisse no exílio também. Então, por isso que eu acho que essa rodada foi, tipo, eu fui o jogador da, da, do episódio. Muito bem. E o último momento que você escolheu foi a eliminação do Ali. Sim, a eliminação do Ali foi outro, outra jogada que eu acho muito boa também. Por quê? Eu subi no exílio e comprei o Blackout. O Blackout, para quem não sabe, é um poder que você utiliza, na, você compra, você pega e, na, e no próximo CT... Todo poder que se utiliza, ele não é contabilizado. Então, se você usar um ídolo, é, se você usar um ídolo, se você usar um rouba-voto, ele não é, ele não, não, conta. Então, era a rodada perfeita para a gente tirar o Ali que tinha um ídolo para o meu jogo, porque eu sabia que o Ali não era favorável para mim. Ele, ele, ele não era meu ali. Tipo assim, a gente foi aliado por um bom tempo, mas ele não era uma das minhas principais. Prioridades, e eu sei que eu não era uma das principais prioridades dele. E, e, e ele tinha um ídolo, e a gente, eu desconfio que ele tinha outro ídolo, mas eu acho que eu não tive essa confirmação ainda. É, e o que aconteceu? Só que o que aconteceu? A, o Yuri e a Débora estavam mirando no, no Leandro, e a Marcela e o Aline estavam mirando no Ezra. Eu falei assim: porra, eu fiz essa jogada toda, assim, com, os, com o Kleber, tirei o Kleber e agora estão mirando nos meus dois principais aliados. Fodeu. Aí, o que, que eu pensei? O Leandro e o Wesley estavam cientes que estavam mirando, o Ali estava mirando tanto no Leandro quanto tanto no Wesley, então, tipo, eu era deixar, era claro que eles sabiam que eles estavam sendo mirados. Então, o que, que eu pensei? Bom, quem é a chave principal de, dessa rodada? A Marcela porque o voto da Marcela seria essencial, porque ela se ela quisesse flipar para flipar tirar o Leandro, ela conseguiria. Se ela quisesse flipar para tirar o Wesley, ela conseguiria junto com o Ali, então seria Débora, Yuri, o Ali e Marcela. Quatro, quatro contra 3 E a gente não tinha ídolo, não podia usar, porque estava também com Blackout, e o Ali estava desesperadíssimo, porque ele sabia que eu fui no exílio, comprei o Blackout, e ele estava com medo de que seria ele. Então, o que, que eu pensei? Bom, acho a principal peça do tabuleiro nessa rodada é a Marcela. Vamos conversar com a Marcela. Eu fui lá, liguei para a Marcela, a gente ficou 40 minutos. Eu Ainda a gente não tínhamos conversado do porquê eu tirei o Kleber não contei para ela. Eu expliquei o meu ponto de vista, falei as minhas motivações, eu falei que não era nada contra ela. E, e contei para ela que, que, o Yuri, que o Yuri e a Débora estavam querendo mirar no, na, no, no Leandro e que eu tinha... Eu, eu estava com muitas desconfianças que o Yuri e o Ali estavam trabalhando e que se o Leandro ou o Wesley saísse era muito favorável era muito era, era um risco grande de que o Yuri e o Ali se juntassem se, se juntassem e, e com a Débora e um ídolo então não era favorável para a Marcela então eu sugeri para ela da gente tirar o Yuri ela topou, mandou mensagem na hora para o Leandro, o Leandro já me repassou então, já era uma certeza. Então, bom, consegui mudar um alvo. Então, seríamos eu, o Wesley, o Leandro e a Marcela no Yuri. Tá ótimo, a gente tem número. Só que ainda assim eu não estava contente, porque não era a pessoa que eu queria sair. Eu não subi no exílio à toa, peguei blackout para tirar o Yuri. Eu queria tirar o Ali, que tinha o um ídolo que... que... Esse ídolo não era favorável para o meu jogo, por mais que eu sabia que ele não ia usar esse ídolo contra mim, ele ia querer usar contra os meninos, contra o Leandro, contra o Wesley. E eu sabia que se eu perdesse essas pessoas, era muito difícil de eu chegar no F2, eu estava traçando essa estratégia até o fim do jogo, porque a minha era Kleber, Wally e Yuri nessa ordem. Então... O que, que, que, que, que a gente pensou? Como o Ali estava se movimentando bastante nessa rodada, porque ele estava com muito medo, ele começou a tipo, conversar com o Yuri, conversar com o Debra, conversar comigo, conversar com o Wesley, e jogar muitas informações para a gente. O <coughs> que, que a gente fez? A gente fez uma ligação, eu e o Wesley, a gente tinha pré-combinado de começar a jogar muito o argumento de que o Ali estava... Estava trabalhando demais, estava parecendo que ele tava querendo que a gente se jogasse um contra o outro, nós quatro. E o Yuri e a Débora compraram essa. Então, no plano A, a gente ia votar no Leandro. E no plano B, a gente conseguiu direcionar os votos no Ali. Mesmo com a Débora e que o Yuri não, não querendo votar no Ali. Mas aí eles ficaram meio que sem opção, porque ele era a segunda opção. Ele era... o Ali era o plano B. Então, o então, que que O que aconteceria? Qual que era a melhor coisa para acontecer nessa rodada? O Leandro ficar imune. Porque se o Leandro ficasse imune, a gente ia para o plano B. Se caso o Leandro não ficasse imune, a gente teria que tirar o Yuri, infelizmente. Era o que eu queria? Não era. Mas eu prefiro muito mais o Yuri saindo do que o Wesley ou o Leandro. E na próxima rodada a gente se vira Ali, com o Aliquid. e o que? Então, a minha jogada só daria certo se o Leandro ganhar essa imunidade. Então, o que, que a gente garantiu? Eu ajudei o Leandro a ganhar a imunidade. O Wesley também se opôs para o Leandro ganhar a imunidade. E foi o que aconteceu naquela rodada. O Leandro ganhou a imunidade e a gente votou todos no Ali. Eu enganei novamente a Marcela? Enganei. Eu, eu, na verdade, não enganei porque quando abriu a votação, eu falei para a Marcela, falei num grupo que tinha eu, Leandro, Wesley e Marcela, falou falei assim, olha... Débora, Marce... Débora e Yuri de última hora miraram no Ali, eu quero aproveitar essa oportunidade e vou votar nele, estou avisando vocês. E avisei, Marcela e Leandro votaram no Yuri porque os dois queriam eliminar o Yuri mais do que o Ali. Então essa foi outra jogada que foi essencial para o meu jogo, acho que foi uma jogada que eu, que eu tive que movimentar bastante para que acontecesse do jeito que eu queria. Mas eu ainda assim, do, do agradecimento, se não fosse o Wesley, se não fosse a o voto é, do Yuri e da Débora, eu não conseguiria ter tirado o ar. Então, isso a gente nunca faz sozinho. E o Leandro por fazer essa, esse intermédio com a Marcela. Isso. Muito bem. Bom, finalizamos então os cinco momentos e agora a gente vai para aquele momento gostosinho. Quem me acompanhou aí na, na franquia ao lado, recentemente, viu que eu fiz o lá? E eu fiz uma pergunta que eu trouxe aqui para o FTC dos nossos dos bonitos, que é a seguinte, imagine que o VD Ucrânia está passando na televisão, uma temporada televisionada, tá? E aí, eu quero que você pense e conte para gente como é que o personagem Pedrinho ia ser mostrado. Quando as pessoas vivessem você, quando o Spotlight estivesse em você, o que, é que elas iam estar vendo? Bom, é, por mais que muitas jogadas eu tenha, eu tenha sido bastante racional e tenha pensado muito antes do que acontecer, eu ainda tenho muito, eu tenho muito emocional, muito evidente. Mas eu acho que é bastante equilibrado. Mas eu acho que... Não, eu não sei, eu acho que a, a, Sugar, a Sugar de Survivor Gabon, que ela sempre, ela sempre teve que teve as suas jogadas direcionadas ao seu emocional. Não que eu ache que todas as minhas jogadas foi, foi pelo emocional, mas eu acho que é ela. Acho que... Não sei. É isso? Eu acho que sim. <risos> Oi. Agora, Pedrinha, a gente vai sair um pouco dessa parte estratégica e vamos voltar aí para uma parte mais... É nostálgica quando você aí eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi o convite se você tava esperando como é que foi quando você foi convidado como é que foi a sua chegada ao Cânio, sabe? Como é que aconteceu tudo? eu joguei o vd há sete anos atrás então eu tava esperando sete anos por uma nova oportunidade para jogar eu sempre deixei claro para o vd e para moderação que eu queria ter uma nova oportunidade para jogar, para mostrar o que eu que eu não mostrei na, no, no VD. É, só que já faz assim uns quatro anos que eu, uns três anos que eu não jogo mais jogo e uns e uns quatro cinco anos que eu não jogo Survivor. Então eu estava um pouco enferrujado, eu estava um pouco de receio, eu não sabia como que o povo estava jogando hoje em dia. Então eu joguei me arriscando e quando eu recebi o convite, não eu chorei muito, eu tava, eu, tava na, eu tava com a Bia, Beatriz Perlenza, meu amorzinho, e tipo, ela tava aquele momento comigo, ela me viu chorar, ela me... e foi, tipo, foi muito bom. Eu gostaria que, assim, não foi da forma que eu gostaria que tivesse sido o jogo, queria que tivesse sido é, com outra pegada, mais suave, queria que fosse um pouco mais divertido, eu não sei se tem influência de quarentena, eu não sei se é por conta de retornantes que, que, que deixam um o jogo mais pesado, mas por mais que tenha, não tenha sido do jeito que eu pensei que seria, eu acredito que esse foi um dos, dos, é, dos jogos que eu, já, que eu já joguei, foi um dos que eu melhor tive desempenho, foi uma das melhores vezes que eu joguei. Então, ainda assim, eu tenho muito orgulho do que eu consegui traçar até a final. Tudo que eu, tudo que eu queria, eu consegui. Muito bem, é, agora é momento que eu amo, adoro trazer esse quadro de volta. Quando a gente começou a fazer o chá com Alvinho lá em Romênia, para quem é dessa época vai se lembrar, tinha um quadro que se chamava Tacando Alvinho, que era um, o objetivo do quadro era justamente tacar alvo nas pessoas que ainda estavam no jogo. Depois a gente foi entender que talvez não fosse muito adequado os, os eliminados jogarem alvo em quem estava quem no jogo ainda, por mais que a plateia adorasse, eu adorava, eu me divertia horrores, mas as pessoas que estavam no jogo ainda começaram a falar, pô, isso é sacanagem. E aí, a gente, acabou com o quadro mais ou menos. Eu agora trago o quadro para os finalistas, porque vocês têm mesmo que tacar alvo no outro. Então, tá está, está de volta atacando ao para você que estava com saudades. E nesse momento, senhor Pedro Pioti, o seu objetivo é literalmente tacar um alvo para o senhor Leandro Haddad e dizer que ele não merece ganhar o jogo do VD Ucrânia. Tá, vamos lá. É, eu acho porque o Leandro não mereça vencer. O Leandro, ele se escorou bastante na, nessa questão de que ele é o maior alvo do jogo. Ok. Ele acho que ele também se escorou bastante na, nas imunidades, eu acho que teve 12 CTs na fase tribal e ele venceu oito imunidades. Então, é, ele ficou quatro CT vulneráveis. Por porque por ele não foi eliminado? Porque eu e o Wesley, a gente não deixou, a, a oportunidade de tirar o Leandro ficou na mão de e do, e do Wesley, Teve uma rodada que ele ficou no F4 que eu poderia escolher, porque a Marcela Debra veio conversar comigo para tirar o Leandro e tipo, como eu queria levar o Leandro para a final eu não tirei. No F6, teve, eu e o Wesley, a gente ficou como swing vote, ou escolhendo o Yuri ou o Leandro para ser eliminado. A gente não tirou o Leandro, então. É... E a rodada do F8, que quem saiu foi o Kleber uma rodada que o Leandro sim poderia ter saído, mas o plano não, não era esse. Então, é, o Leandro, por mais que ele soubesse de todas as informações no jogo, soubesse de detalhes, de, de, de, ele estava sabendo do que poderia acontecer, é, ele, não, se, ele não, não fez por merecer, tipo, ele não, não foi atrás, ele não foi buscar números, ele, ele não foi, ele numerou, ele não, não, foi, não fez social para tirar tal pessoa, ele ficou muito confortável né, e nessa estratégia dele ganhar imunidade, está inserido nas estratégias e, e, e dentro dessas informações, mas eu não acho que ele, ele não se arriscou, eu não acho que ele, que ele, ele fez aquele... E é isso. Eu acho que é por isso que ele não mereça vencer. Diferente de mim, que eu acho que eu tive todos esses contrapontos. Eu fui atrás, eu, eu fui buscar, eu queria, eu queria tirar o Kleber, fui, busquei todos os números, fui atrás de Deborah, fui atrás de Yuri, conversei com o Wesley, tracei, dividi os votos, eu queria tirar o Ali, porque então eu fui atrás para tirar o Ali, então eu acho que tipo, essa é a maior diferença, ele tem um mérito muito, não, o Leandro jogou muito bem, ele chegou na final junto comigo, ele venceu várias imunidades, assim como eu também venci, eu tenho cinco imunidades vencidas, ele tem oito, então é um mérito dos dois, uh, o Leandro, ele também sempre teve inserido em todas as informações do jogo, eu também tive, então a gente tem um jogo bastante parecido, mas eu acredito que eu me arrisquei mais que o Leandro, eu me... na verdade eu arrisquei muito mais que o Leandro, eu dei mais tapa-cara, eu querendo ou não me queimei com várias pessoas porque eu me expus mais, então essa é a grande diferença do meu jogo com o Leandro. É isso. É isso muito bem, agora é o seguinte aquele momento em que você se despede das pessoas, que você fala alguma coisa que você queira falar que ainda não foi dita, que você agradece seus fãs, que você manda beijo para plateia, enfim, agora a palavra está todinha com você e eu não sei se eu tenho fãs, mas é... ai Pedro pelo amor de Deus, eu não estou contra o processo, não Bom, eu quero mandar um beijo para a moderação, principalmente para pro, os que tiveram mais esforço, que era o Kaique e o Rafa, em que eu sei que foi uma temporada difícil, eles tiveram que aguentar muita coisa, mas eu quero agradecer ao VD, ao Kevin, ao Samuel, ao Doug, a todo mundo que, que faz parte da moderação, que por mais que tenha sido uma temporada difícil, eu acho que eles, entreg eles, eles entregaram é, o que eles propuseram para para os fãs, para a plateia. Eu quero agradecer também a um Álvarozinho por fazer esse chás para todo mundo. Eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer ao Leandro, eu quero, quero agradecer ao Wesley, a Débora, Yuri, todas essas pessoas que tiveram comigo desde o começo do jogo, o Rafa, quem mais? O Kleber... A Marcela, o Ali, todo mundo, todo mundo. Por mais que a gente possa ter tido desavenças, eu, a gente tem que terminar a temporada de boa. Todo mundo se amando, todo mundo super de bem. E, e é isso que eu queria para o final do jogo. Muito bem, recado dado, senhor Pedrinho Piote, Parabéns pela final, parabéns pela sua trajetória. É, foi um jogo muito bonito de acompanhar e eu tava, é, as pessoas acabam comentando as coisas do jogo comigo. Eu estava muito muito ansioso nos bastidores, vendo o jogo de vocês, porque foi realmente... O seu jogo e o jogo do Leandro foram jogos muito potentes. Às vezes, eu até ficava pensando como é possível que isso esteja dando certo, sabe? Então, eu acho que o mérito é, é, é de vocês. É, eu acho que você tem que se orgulhar demais da sua trajetória, foi uma trajetória muito bonita assim, você está na final com o mérito completamente cima. É, e é isso, agora é encarar o júri encarar os questionamentos ali, ver quem vai se dar melhor, quem vai conquistar o júri, que no fim do dia é essa pessoa que se consagra o campeão, então boa sorte para você, que vença o melhor e se orgulhe da sua trajetória para vocês, então ah. não pode continuar Bom. Para vocês que estão é, acompanhando, que talvez começaram por aqui ou começaram pelo do Leandro, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, por estarem com a gente até aqui, por acompanhar o chás, pelos feedbacks, por tudo. Eu gosto muito de ouvir o que vocês têm a dizer e eu faço tudo isso aqui com muito carinho para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado também do nosso chazinho. Um beijo para vocês e até a próxima. <risos> Tchau. Bye, bye.